Olá a todos, sejam muito bem vindos a mais um vídeo de computação gráfica 3D aqui do site GFX Total meu nome é Daniel Kaspar e hoje nós vamos aprender a modelar um novelo de lã em 3D usando o programa Autodesk 3ds Max para essa videoaula eu quero passar para vocês algumas dicas importantes de modelagem principalmente falando ali sobre a modelagem paramétrica e eu também quero falar um pouquinho sobre o convencimento através da modelagem que não é necessariamente igual ao modelo real. Tudo isso e mais um pouco vocês vão entender daqui a pouquinho no decorrer desse vídeo, só que antes eu quero convidar você a participar do nosso canal clicando logo aqui abaixo no botão inscrever-se, ative as notificações e também deixe aquele apoio através do seu like e assim nós vamos aprender muito mais sobre computação gráfica 3D. bom Começando desse vídeo, a primeira coisa, como sempre falo aqui nos nossos vídeos, nós vamos buscar as referências. As referências vão nos ajudar a entender melhor o nosso objetivo. Então já abri aqui o navegador e fiz uma pesquisa rápida para vocês com o termo novelo. Com esse termo eu encontrei aqui várias imagens e eu gostei muito desse tipo de novelo aqui. Eu tenho esse novelo mais é, de redondinho, mais de bolinha mesmo, né? E temos esses outros novelos aqui que são mais esticados. Eu vou pegar aqui o um exemplo da bolinha, para ficar mais fácil da gente poder visualizar. E observem que nós temos aqui um objeto esférico, constituído por linhas, e essas linhas orbitam essa esfera. É mais ou menos dizer que eu pegaria ali, para poder construir esse novelo no modo físico, ou no modo real, eu pegaria uma linha e começaria a enrolar ela na órbita dessa esfera, desse objeto redondo, tá bom? basicamente é isso, claro que nós temos outros modelos e outras variações, mas essas outras variações elas vão pegar ali mais ou menos a, a mesma técnica, tá bom? Então vamos lá, voltando no 3ds Max, vamos abrir aqui o programa, a primeira coisa que eu falei com vocês é que nós temos um objeto esférico, então eu vou construir aqui uma esfera simples, vamos criar aqui uma esfera, marcamos a opção Base to Pivot para deixar a esfera acima do nosso grid e o próximo objeto que eu falei com vocês durante a nossa análise são as linhas. As linhas aqui no 3ds Max são feitas através dos shapes. Então nós vamos ir aqui no painel Create, Shape, Line e acessamos aqui as linhas do 3ds Max. Criando aqui as linhas nós podemos fazer aquele mesmo efeito da linha em volta daquela esfera, daquela bola. Eu quero deixar claro para vocês que... Esse tipo de linha chamado Shape, nós temos vários vídeos ensinando como criar, como editar, como excluir, como utilizar os shapes de modo geral. E temos também vídeo-aulas de introdução ao programa Autodesk 3DS Max. Se você tem dificuldade, se você acha que eu estou falando rápido, que está difícil, provavelmente é porque você é iniciante, então dê uma olhada nos nossos vídeos de introdução ao programa Autodesk 3DS Max, tá bom? Muito bem. Feito essas considerações, eu já tenho aqui as duas formas que eu preciso. Agora eu tenho que juntar essas duas formas. Vamos lembrar daquele raciocínio que eu falei com vocês, de quando eu pego uma esfera, pego uma linha e começo a orbitar essa esfera com uma linha. Eu começo a meio que enrolar uma linha na esfera. Aqui no 3D, o que eu vou fazer, na verdade, é simular essa linha girando em volta da esfera para fazer com que o espectador, a pessoa que vai ver a nossa imagem 3D, fique convencido de que essa linha de fato é uma linha contínua, e ela percorre todo o entorno da esfera ali, sem, ter, é, sem perder a emenda, tá bom? Então basicamente o que eu vou fazer é convencer a pessoa que vai ver a minha imagem 3D, eu vou enganar essa pessoa no bom sentido da palavra, de forma que ela acredite que esse modelo é uma linha e, sem emendas, uma linha contínua que vai girar ali em volta da esfera bom, para a gente poder fazer essa simulação, eu vou usar a seguinte tática, vamos criar aqui um círculo do tipo shape temos aqui o nosso círculo, vamos ativar nesse círculo através do menu render enable em render e enable in viewport e agora aumentando o valor thickness, nós temos a grossura ou a espessura desse objeto 3D, o botão F4 vai mostrar o wireframe se eu quiser deixar esse objeto mais detalhado, eu posso usar a interpolação, no caso aqui eu vou dobrar, vou colocar como 12, a interpolação, e vejam que eu tenho aqui esse primeiro objeto já formado. Agora eu tenho que fazer com que esse objeto seja simulado, representando a linha em volta da esfera. Então vamos reduzir o Thickness para que ele se pareça com uma linha, vamos reduzir o radius dele também, para deixar um pouquinho menor, inclusive eu já vou alinhar os dois objetos com o botão Align, Vamos alinhar aqui XYZ centro com centro. Clicamos em OK e os dois objetos estão perfeitamente alinhados. Agora sim eu posso voltar e reduzir aqui o radius da nossa linha. Vamos descer aqui o nosso painel, radius um pouquinho menor. Vou aumentar aqui a nossa vista também para ficar mais fácil de visualizar. Eu acho que assim vai ficar um pouquinho melhor. Vamos aumentar também o radius, ok? Agora nós vamos perceber que lá na nossa referência... A nossa linha não é totalmente reta, nós temos ali um movimento orgânico de leves ondulações nessa linha. Então o que eu vou fazer aqui é aplicar um modificador chamado Noise. Vamos vir aqui no painel Modify, Modify List, e vamos lá na letra N, e vamos aplicar o Noise. O Noise, eu vou reduzir o Scale aqui, vamos colocar em 10, e eu vou alterar esse Noise no eixo Z. No eixo Z aqui, como vocês podem ver, a linha vai sofrer essa deformação. Vou deixar um pouquinho menor aqui também, vou alterar no eixo X também, vamos fazer aqui no eixo X e Y, para ver se vai deformar, não vai deformar muita coisa, mas isso aqui é só para dar um ar mais orgânico na nossa linha, tá? Bom, feito isso, eu vou copiar essa linha pressionando o botão Shift e rotacionando com o botão Select and Rotate, então vamos rotacionar aqui mais ou menos 90 graus, vou deixar aqui mais ou menos, e vou mudar aqui o nosso noise, vou fazer um noise diferente. Então aqui eu posso vir aqui na, na opção de seeds, colocamos um Seed diferente, uma distribuição diferente aqui do nosso noise. Aqui também, observem que o noise ele está passando um pouquinho dentro dessa linha, eu vou rotacionar ele, só para deixar um pouquinho mais fora da linha. Aqui está bom. Agora eu vou criar mais uma cópia desse objeto, então pressionamos o botão Shift e criei aqui mais uma cópia desse objeto. Com essa nova cópia, mesmo procedimento. Vamos vir aqui no Nós, vamos mudar o Seeds para mudar a forma dele. Vamos lá no Círculo também e vamos reduzir o Radius para deixar o raio um pouquinho menor, né? Para passar aqui uma linha dentro da outra, vamos dizer assim. Aqui nesse outro círculo eu vou aumentar o Radius dele, deixar um pouquinho maior. E agora eu tenho aqui as três direções com essas linhas. Depois de feito isso, eu vou selecionar as três linhas, como vocês podem ver aí, somente as linhas. E vamos utilizar uma ferramenta chamada Array. A ferramenta Array nada mais é do que a distribuição dessa linha. Então, só para mostrar para vocês entenderem melhor, eu vou criar aqui um outro círculo, nessa lateral aqui. Vamos isolar esse círculo também, para ficar mais fácil de visualizar. E agora eu vou lá na minha ferramenta Array. Vamos aqui em Tools, Array nesse array eu tenho um total de 10 cópias que vão ser geradas essas cópias estão como instâncias ou todas elas vão sofrer as mesmas alterações de parâmetro e aqui eu tenho as modificações de posição, rotação e escalonamento então vou começar aqui com a rotação, observe que rotacionando não acontece nada vou ativar o botão preview e agora sim, rotacionamos aqui de 5 em 5 graus e observe que ele vai fechar o nosso modelo através de um globo Agora eu vou rotacionar no eixo Y e o nosso objeto vai sofrer uma deformação. Ele vai se parecer agora mais ou menos com uma pulseira, né? alguma coisa do tipo. Depois eu vou rotacionar no eixo X e observe que o objeto toma outra forma. Então conforme eu vou aumentando os valores aqui eu vou tendo deformações diferentes em relação ao eixo pivô, que é esse eixo central aqui que nós temos bem no meio do nosso modelo. Então ele vai respeitar o eixo central dos nossos objetos. Vamos clicar aqui em OK só para poder confirmar Vamos voltar no nosso objeto anterior Selecionamos as linhas agora, todas as três E vamos aplicar o Array nessas linhas Então vamos vir aqui no painel Edit Vamos, aliás, no painel Menu Tools Array E aqui vamos ativar o Preview Depois do Preview ele vai copiar o Array anterior Vamos aumentar o número de cópias, eu vou começar com 20 cópias Já que nós temos ali bastante objetos eu vou começar a aumentar os valores agora. Observe que aumentando os valores, nós vamos meio que concatenando essas linhas. Vai embolando aqui, fazendo um, um formato paramétrico bem mais complexo. Então aqui eu vou, aos pouquinhos, vou distribuir essas linhas bastante aqui no modelo. Vamos rotacionar agora no eixo X. Uma coisa que eu costumo fazer quando eu pego esse modelo do início, é zerar os valores e começar do zero. Então vamos aumentar aqui no eixo Z primeiro, para fechar aqui o, o grau completo Mais ou menos aqui no total de 5 graus, ou 4,5 Depois eu vou lá no eixo Y Mesmo procedimento, vou fechar mais ou menos aqui o grau completo Então aqui para fechar o grau eu preciso de mais ou menos 17 Isso aí vai variar de acordo com cada modelo E depois no eixo X eu observe que o eixo X já vai meio que embolando ali tudo E vai criar esse objeto bem complexo aqui para a gente, tá? Vamos só terminar aqui de distribuir. Eu vou voltar aqui nos valores anteriores e vou mudar também, para poder ter aqui um resultado um pouquinho melhor. Até aqui está bom. Vamos aumentar esse outro valor de x e y. Vou colocar 25 no y e 25 no z. Mais ou menos aqui. E no x vamos mudar esses valores. Observem agora que eu tenho aqui mais ou menos o formato do nosso objeto, vamos ver aqui mais uma vez eu tenho mais ou menos esse formato agora o que eu posso fazer é trabalhar o escalonamento para que alguns fiquem maiores e outros fiquem menores então vamos vir aqui no Scale, vamos colocar 100,25 vou testar esse valor aqui para ver se vai funcionar direitinho então observem que agora nós temos um leve aumento da espessura dessa bola de linha, né? mais ou menos nós podemos chamar assim então com esse leve aumento eu vou aumentar a quantidade também, vamos colocar 40 e veja que eu tenho quase que o fechamento aqui dessas linhas por completo. Vamos rotacionar aqui mais um pouquinho, vamos aumentar o grau aqui para poder fechar esse buraco. Então eu vou procurando aqui qual o valor que vai atuar diretamente nesse buraco e vejam que agora eu quase consegui fechar aqui esse buraco. Vamos voltar aqui no Y agora. Vejam que eu vou embolando aqui bastante a linha. Aqui está bom, tá? Mais ou menos aqui está ok. Vou clicar aqui em OK para confirmar, agora eu vou pegar algumas dessas linhas aleatórias, vou selecionar aqui pressionando o botão CTRL e vou rotacionar para poder fechar esses buracos. Então o trabalho aqui agora se torna um pouquinho mais manual, mas a intenção aqui é justamente fechar essas cavidades aqui para que o modelo fique mais interessante. Então veja que eu vou passando aqui algumas linhas na horizontal, vou selecionando principalmente essas linhas da borda e vou meio que distribuindo essas linhas aqui no modelo para que elas fiquem na órbita desse modelo aqui já está praticamente pronto só fazer aqui algumas pequenas alterações se vocês quiserem criar novas linhas também podem criar novas linhas depois de feito isso observem que nós já temos um modelo aqui bem interessante vou excluir esse modelo interno aqui só fazendo aqui uma observação rápida se eu quisesse deixar esse modelo mais leve eu aplicaria uma textura de fundo que tivesse algo relacionado a essas linhas então é só aplicar a textura que é a nossa esfera eu já separei uma textura de exemplo aqui para vocês também que eu criei lá no photoshop que é uma textura na verdade de algumas linhas passando aqui ó, uma dentro da outra e eu vou pegar essa textura, vou aplicar lá no nosso modelo posso aplicar direto aqui na esfera e essa textura aqui ela pode servir como fundo é claro que se a linha é verde eu vou colocar o fundo verde se a linha é azul eu vou colocar o fundo azul e assim por diante. Então para fazer isso aqui no próprio Photoshop, seria bem simples. Eu posso simplesmente aqui unir as imagens e vou aplicar uma saturação aqui na imagem, através do Hue Saturation, vou mudar a cor. Posso pegar aqui uma cor azul, posso pegar uma cor vermelho, verde, qualquer cor aqui que for mais interessante lá o nosso modelo, tá? No caso aqui eu deixei como vermelho. Posso salvar novamente lá na pasta da textura e substituir aquela textura anterior. Vamos voltar lá para o 3ds max agora, então voltamos aqui para o 3d, vamos tirar essa esfera aqui de dentro, eu vou pegar essas mesmas, essas mesmas linhas que eu tenho aqui e vou reduzir o escalonamento para poder preencher a parte interna, já que eu estou fazendo o modelo high poly, então pressionei o botão shift, vou reduzir apenas o escalonamento aqui, vou rotacionar um pouquinho para não ficar exatamente no mesmo eixo, isso aqui já dá para a gente perceber que nós temos aqui vários objetos, que vai formar essa bola, essa bola de lã agora para finalizar nós vamos criar somente aquela linha que nós vimos lá na nossa referência essa linha que passa aqui na lateral e desce aqui no piso tá? para a gente poder criar essa linha nós vamos utilizar a mesma linha então vamos vir aqui no painel Create, Line vou criar uma linha aqui aleatória vamos fazer uma linha aqui próximo ao piso mais ou menos aqui eu acho que está tá legal agora eu vou pegar os pontos dessa linha e vou subir, então vamos pegar aqui por exemplo esses dois pontos os pontos de Vertex, vamos deixar mais ou menos nessa altura vou adicionar mais um segmento aqui através do Refine, botar Refine ele vai adicionar mais um ponto aqui entre essas linhas inclusive eu vou desativar aqui o enable Render e o Viewport para a gente poder visualizar adicionei um ponto, vou puxar esse ponto para fora, agora sim e vou ligar essa linha em qualquer parte aqui que eu achar que fique mais interessante. Eu vou pegar, por exemplo, essa primeira linha aqui. Vamos converter ela como Editable Spline. Vou selecionar uma parte dela. Posso selecionar aqui um desses pontinhos dela. Esse ponto aqui, por exemplo, já está interessante. Vamos clicar aqui em Break para poder quebrar. E agora eu vou selecionar um desses pontos. E vejam aí que o ponto ele já aparece aqui nessa lateral. Vou puxar um pouquinho mais para fora vai ficar essa linha aqui meio que saindo aqui na lateral, aqui está bom, agora eu pego essa outra linha que eu acabei de criar, e vou levar até aquele ponto mais ou menos, então vamos deixar aqui na lateral, vamos posicionar aqui do lado do nosso novelo, pegamos essas duas linhas aqui e vamos atachá-las, eu vou pegar aqui o um menu de Geometry, vamos atachar as duas linhas, e agora vamos ligar essas duas linhas, então para isso eu vou aplicar primeiramente um Fuse para poder fundir aqui esses dois pontos ou simplesmente juntá-los no meio do caminho aqui através do Fuse então apliquei o Fuse depois o Veld para poder soldar agora eu posiciono ela aqui um pouco mais próximo e vamos ativar mais uma vez através do Enable, em Render e Viewport e temos aqui a linha agora, o nosso novelo de lã vou isolar aqui para vocês visualizarem o modelo como que está ficando botão F4, e aqui é claro, eu posso sempre voltar alterando alguma coisa então eu posso pegar essa linha aqui por exemplo, eu acho que ela ficou muito alto posso reduzir aqui a altura dela, fazer algumas alterações para que ela fique mais fluida no nosso modelo então aqui por exemplo o que eu vou fazer é só descer essa linha aqui para mais próximo do modelo aqui também eu vou deixar bem próximo posso puxar aqui uma dessas linhas do modelo para dar uma impressão de que o nosso modelo ele está junto ali né está meio que amarrando a linha então eu vou pegar aqui um pontinho de vertex desse modelo vou tentar descobrir onde tem pontos se eu não descobrir um ponto eu posso refinar o modelo mais uma vez botar um refine eu vou refinar esse ponto aqui mais ou menos e agora sim eu seleciono a linha puxo ela para fora e meio que faço aqui uma amarração para dar aquela impressão de que as linhas estão amarradas uma à outra então eu tenho aqui um efeito de amarração da linha excelente, a partir de agora é só criar um cenário qualquer e renderizar, então vou criar aqui para isso um plane, vamos deixar o plane aqui alinhado com o nosso novelo, então vou deixar o novelo aqui um pouco mais acima, aqui está bom, selecionamos a linha do novelo e vamos puxar os pontos de vertex para baixo para que eles fiquem alinhados ao solo ou ao piso, aqui nesse plane eu vou fazer um fundo nele Para ficar mais interessante também Então eu vou tirar aqui Vou converter esse plane como Editable Table Poly Seleciono as linhas e pressiono o botão Shift Chanfro essas linhas Essas linhas chanfradas Vai criar aquele efeito de fundo infinito E agora vamos criar os materiais No meu caso Eu utilizo o renderizador V-Ray Mas você pode utilizar qualquer renderizador Que vai dar o mesmo resultado tá? Então vamos vir aqui no V-Ray Vou pegar um V-Ray MTL Vou aplicar o V-Ray MTL ao fundo aqui O nosso background que Seria ali o nosso ambiente, certo? Apliquei ao fundo Agora eu vou aplicar um outro material Ou simplesmente copiamos o material E eu vou aplicar a seleção No caso, o nosso novelo de lã Na seleção, eu vou trocar o material aqui para um vermelho Vamos colocar um vermelho aqui um pouquinho mais escuro Aqui está bom Vamos criar uma iluminação qualquer, vou fazer aqui somente uma luz mesmo, do V-Ray, só para poder simular o nosso modelo aqui nesse ambiente, então faço aqui uma iluminação, posiciono essa iluminação no alto, aproximamos do nosso modelo, mais ou menos aqui está tá bem legal, inclusive eu vou girar ele para ficar apontando aqui para o lado da nossa câmera e agora faço aqui uma renderização para ver como que vai ficar o resultado do nosso novelo. Vejam aí que eu tenho um efeito de convencimento, onde eu criei vários aros, fiz, fiz com que esses aros ficassem deformados com o nosso modificador noise, depois eu criei várias cópias desses aros, ali em órbita daquela esfera, para poder simular o nosso novelo. É claro que a partir de agora eu posso aplicar o um efeito de lã, por exemplo, através do hair and fur, eu posso aplicar efeitos de bump para poder deixar o fio mais rugoso, mas tudo isso eu agora eu vou deixar com vocês, para que vocês usem a criatividade e criem os seus materiais mais interessantes para esse modelo. No mais, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, eu deixo aquele grande abraço a todos e bons estudos!